Escape Room, atividade onde te fecham numa sala até decifrares um enigma bué-fodido. Pá, não sei. É que antes um gajo, se não quisesse gastar dinheiro, trancava-se no quarto. Papo poupar. Agora, precisamente pela mesma merda de experiência, pagas 30 pausa à cabeça. Pá, se calhar não sei, se calhar o problema é meu, se calhar não consigo entrar no espelho. Acho tudo meio falso. Tipo o quê? Sério? A sério que não me deixas sair desta sala por causa dos Illuminati? Ah, tá certo. Pá, até podia ter piada se um gajo fosse acompanhado por um grupo claustrofóbicos. Mas a cena é que eu me sinto sempre burro. Os donos do espaço vêm logo com aquela conversa do Ah, 70% das pessoas resolveram o enigma em 12 minutos. E eu foda-se, nunca vou conseguir na vida estar ali a bater com a cabeça até outubro. Não sei, pá, se calhar sou limitado. Tenho cérebro de alpaca, não sei. Resolver enigmas não é para mim. Especialmente porque são cenas de fantasia. Boé fictícias. Uma coisa era série em mistérios reais, do género quem é que ergueu as estátuas da Ilha da Páscoa, ou porque é que o Bruno Cortês foi o titular do Benfica. Assim eu alinhava. E quem é que abre um escape room, não é? Quem é que tem essa ideia? Ah, então foi assim. Uma vez estava trancado, casa o meu padrasto com um livro do Dan Brown e pensa: Nem à tarde, nem a ser, eu aqui um negócio. Quem? Depois há a cena de teres de ir em grupo, lá para o escape room. E nunca há grupos homogéneos, do ponto de vista da inteligência, não. Há sempre uma anta que nunca dá uma para a caixa. Há um gajo que está sempre a pedir pista, porque vê as cábulas a vida toda. E depois há o Robert Langdon de Casilhas. Que acha que é o maior e que está ali, que domina e que não deixa ninguém dar a sua opinião e que tal, e que aquilo é que vai resolver e quê. É. Eu acho, pá, minha opinião, que um escape room só tinha a mesma piada se não mesmo para sair, se ficasse lá preso, só sais quando resolver. Pai, no fundo aquilo é um negócio, não é? Se tu não resolveres a cena, eles deixam de sair. Olha, não pode sair da sala até resolver o enigma. Está trancado. Passado 5 minutos. Olha, desculpa, eu estava a sair agora, está bem? É que eu tenho o agora às aí, meu Ah oh, não, claro, tudo bem, faço a favor. Pô, é uma farsa. Pai, eu no fundo tenho receio. Porque sei lá quem é que é o dono, não é? Não sei. Pode ser um criminoso. Ninguém sabe. O gajo pode ser um ex-presidiário, não é? Pode ser da, da, da máfia do Kosovo. Quem é que me diz que ele não fugiu agora do Caxias? Pai, é que no fundo daquela sala sou um refém. O dono, o gajo, pode muito bem ser o José Fritzel da hotelaria. É que de repente dou por mim, estou lá fechado há 18 anos e tenho três filhos com o gajo. Tenho medo. <música>